Olá, meus amigos, assim, eu pra vocês, hoje eu estou aqui com mais um vídeo Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal E é isso, galera, Todo que assistem saindo no vídeo aí, que é bom É isso, aí. a gente tá no negócio, vamos estar nervosamente Ai, que ir, Eu a mama, né? Eu sou a mama! Ah, não! Os caras car já ficam correndo na minha frente! É o fu, É o Food Harry Pronto Os caras ficam correndo na minha frente Ari, você está concentrada? Não, que isso Gente, acho que eu não vou falar muito desse vídeo não Porque eu preciso me concentrar Ai, é ai é, né? é o food É o food Ó, oh, eu vou te dar uma dica Hum. Não pode mentir, calma aí. Deixa eu ver uma dica aqui que vai te divertir de ficar um pouco. Viu só? Hum. Eita! Eu sou... Um garoto. Um garoto. Que eu a idade, não nome. Eu sei como pegar as crianças, querida. Sabe? Eu sei, eu sei tudo que as crianças falam. A Fê vai gravar o é. um vídeo aí, galera, eu não vou falar muito, não. Elas estão falando <risos> mesmo. Minhas queridas crianças, não escondam se você filhas ama. Eu apenas quero as proteger. Proteger. É, proteger eu... também, é, né. Eu amo vocês, minhas queridas pra crianças. Pra falar a verdade, eu gosto muito da Isabela, viu? Sim, ó, o melhor personagem, minha personagem favorita. A noite chegou, minha querida. Está Sim. na hora... Eu oh, gente! Está na hora de vocês serem enviados. <risos> Nem galerinha no YouTube. Ai, não, cara! Tu tá o bem? Não tá no jogo? <risos> Não vai falar nada? Chuta. Por que tu tá rindo? Nada, meu <risos> Agora, sinceramente, não sei porque eu tô rindo, porque eu não tô, acho que eu não tô pro de nada. Ô bosta. Não vou falar, não. Amor. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day normal, Ó, Ma... oh, perfume. Ma... Ai! Ma... Eu gosto do perfume. Margarete! Oh, que gosto! Calma! Marguerite. Nossa! Margarete! Cara, que vibe! Vibe, perfume! Na boca! Ai, não! Nossa, eu tô com frio! Não cara. consegui mandar menina! Parabéns, viu! Obrigado! Nossa, mãe, eu não consegui enviar a menina Eu errei o nome dela Eu devia ter, eu devia ter botado dois S, ainda daria tempo Ela tem 10 anos, Marissa B Eu pensava que você só podia enviar com 12 e 6 Mari, você é uma das meninas que eu anotei, né? Não sei Eu passei do seu lado, não foi? Destante E, vo e você é... a.. Destiny. destiny hackings, né? Não sei. Você está tentando escapar de mim agora, né? Você mentiu que era um garoto, né? Mas agora, só passei de lado de. Eu passei do lado de, de garotas. Estou certa, né? Não sei. <risos> É tu, Taco tá Stokes? Eu vou chorar. Minha criança era o ah, mais inteligente. Descobriu. Oi? Tu não descobriu. Então é você, Taco tá Stokes, né? Não. Ah, é? Meu Deus do você falou comigo. É tu, né, Maria? A Requin, a Requin. Ah, sei lá, a menina de cabelo... Não, azul escuro. Então, de cabelo azul. Isso aqui é azul escuro? Sei lá, parece tu. Não, eu sou o seu problema de visão, não vou nem falar de cores. Tem só eu não ter anotado teu nome, mas. Moça, moça. Estou <risos> assento. Eu fico olhando no para e fica parecendo só meus uninhos, tá ligado? Hum. Sai, quando eu acho que eu sou. Quando eu eu quando acho, acho que eu sou a mama que eu fico muito, muito focada. Eu tô tão focada que eu não tô falando. Por que tem uma criança tão longe da fazenda? E por que você está quieta? <risos> Cadê tu? Hum? Tá, vou dizer o que eu tô fazendo Nesse momento estou procurando Bosta de lençol Que eu não consigo achar Hum E tem uma criança que está guardando demais ali O quê? O quê? Nossa. O que? Nossa é... ah, Eu não mandei esse daqui Eu tinha anotado o nome deles, é que eu tirei. Concentrado, desbilite. Tá ligado? Oi, gente. O negócio não, tem, não deixou eu terminar de anotar o nome da criança. Estão escapando! É tu que está escapando, né? Sim! Acordar aqui Vai ver, passei Me espera, bora fazer aquela cena Lá da Mama e da Emma Rápido, 183, rápido, rápido Chega, chega, chega, chega. Ah, não consigo colocar essa bosta Eu quero também saber qual era, o teu, qual era o teu personagem Nossa, vem logo, vem, vem, vem Sobe, vem aqui O Sam Margarete Kid. <risos> bora, bora fazer a cena, bora fazer vai, a cena Vai, vai, vai, tô aqui Não, mas tem que colocar a corda <risos> primeiro, rápido Deixa eu só colocar logo a corda uhum. Como coloca? Fê, eu vou, eu vou soltar Mulher Por favor Fê, Fê, Ô, fê. Por favor Como é que coloca? É. Não tá aparecendo. É ali, mulher! É bem na árvore. Que árvore? É aqui! A é ah, nessa? Nossa, que bom. Vai rápido, que o teu já tá acabando. É aqui, é? é? Não, é ali na ponta dessa árvore. Aqui. aqui. Obrigada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai a cena. É, Emma! Não, fique comigo, minha doce criança, não dá. Sada daqui, doida, eu vou virar a não, não tá indo não, dona. Mãe me ajuda aqui a enrolar, que eu não aprendi ainda não, ó. Mãe me ajuda aí a enrolar aqui. Mãe, oh, oh. É muito oh. especial, é sabe não tem como usar de assim, raça agora? Será que só está bugado para mim? Jono, sai, é, dos... Como coloca? Não tá indo essa bosta de <risos> Você Para de rir. Mas Isso é <risos> sério? Isso é sério? Como coloca? <risos> tu tá me enganando? Não, é mesmo aqui, Mari. Não vê, que... vê que tá aparecendo aqui, ó? Sim, eu tô apertando, é. Então? Mas não vai, por quê? Eu um não sei. Será que é porque eu tô muito cansado? Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis, seis, seis, seis. Pois é, né, querida? Ô, cara, o um cunhasco, é? Sei lá, eu tô devagar. Tu não tá com alguma praga, foi? <risos> não foi, não foi? Aham, uh -huh, eu quebrei tua perna. <risos> ah, sua coisa chata, vê, só foi. Ah, não, não vou jurar. tchau, Eu espero que tenham gostado. A aqui, a fé. não deixa... Não, vou jogar. Eu não acredito. Eu não vou mais jogar contigo, não. Tchau.